gestor-presidente Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, e a a paz do Senhor. Nós gostaríamos de lhe direcionar uma nova pergunta, e essa baseada é, em fatos verídicos, que nós temos várias informações de obreiros, principalmente ministros, evangelistas e pastores, né, que foram e são funcionários, principalmente que foram funcionários da igreja, Funcionários registrados em carteira recebiam salários da igreja, e quando o senhor, juntamente com a diretoria da igreja, precisou desses obreiros para ir para o campo, dirigir o setor, ou cidade, ou coordenar a área, né, o senhor os demite né, e exige que eles devolvam os 40% devido a eles, a esses funcionários quando nós sabemos que esses 40%, o funcionário não tem direito quando ele pede demissão. Mas quando ele é demitido, é um direito dele receber esses 40%. E nós temos vários depoimentos, nós temos provas cabais, mas nós queremos lhe perguntar para que o senhor responda à igreja. É uma prática corriqueira da sua administração, porque as informações que nós temos é que essa exigência é feita quando o ministro ou presbítero que vai trabalhar com ação pastoral, ele é demitido como funcionário da igreja e é exigido que ele devolva os 40%. Nós temos exemplo de obreiros de ministros que, ao irem para o campo, foram obrigados, inclusive, a sacar no banco, na sua própria conta pessoal, o valor para devolver aos cofres da igreja, mediante preenchimento de talão de oferta. Repetindo a pergunta, é verdade, gestor-presidente Ailton José Alves, que isso é uma prática comum, porque isso fere a lei trabalhista. Fere e como fere? Isso para muitos, inclusive, é imoral. Então nós gostaríamos que o Senhor respondesse para a igreja, e para a sociedade em geral. É verdade essa prática?